Bem vindos à terceira temporada do Café com Arquivo.pt, que é uma sessão aberta à comunidade para divulgar os trabalhos baseados no Arquivo.pt, para divulgar o prémio Arquivo.pt, que é um prémio anual em que as pessoas podem concorrer com um trabalho baseado no Arquivo.pt, precisamente como este que temos hoje com o nosso ilustre convidado, David Batista, que vai falar do trabalho politiquissos.pt, é um site em que ele aplicou a análise de relações entre figuras políticas e a técnica de, do processamento de linguagem natural, que é, uma, que é, que é um, uma tecnologia largamente aplicada em muitas áreas. E, portanto, sejam bem-vindos a este café. O David vive, reside atualmente em Berlim. É alguém da área das tecnologias, mas, como sabemos, estas áreas de processamento de linguagem natural não têm que ser só limitadas às pessoas que trabalham nas tecnologias, mas são do maior interesse para as áreas das humanidades. E Por isso, julgo que esta sessão vai ser do maior interesse e estamos prontos para ouvir o David Batista, a quem passo desde já a palavra. Boa tarde a todos. O meu nome é David Batista. Eu vou vos apresentar o trabalho de nome Politiquices que foi premiado com o segundo lugar nos prémios de arquivo de 2021. Um, e o trabalho em título sobre análise de relações de apoio ou oposição entre possibilidades políticas. Uh, bom, como é que surgiu a ideia para este trabalho? É, ao analisar vários títulos de notícias, maioritariamente do de política, uh, consegue-se perceber uh, que a maior parte dos títulos. Um, expressam uma relação entre duas figuras políticas. Por exemplo, passo escolha que os só, só pensar em culpar o PSD, as não são críticas, valoriza boa convergência com o Rui Rio. Portanto, ao ler isto, automaticamente nós conseguimos perceber que há duas figuras políticas e que uma apoia uma ou, -se, ou, ou está se a opor à outra. Uh, e a ideia, a ideia que eu tive a olhar para isto foi, bom, eu gostaria de conseguir tirar todas estas relações para, de, de um grande volume de dados e apanhando um período temporal grande, e a seguir poder construir uma rede. A rede permitia ter uma visão global de relações de apoio e de oposição entre personalidades políticas ao longo, ao longo do tempo. Uh, mas mais interessante seria ligar estas personalidades políticas a uma base de dados de conhecimento, portanto, à Wikipedia, por exemplo, ao Wikidata, neste caso, em que a gente conseguia expandir esta rede uh, para ir mais além do que ter ali apenas José Sócrates ou Paulo Portas. Portanto, naquele nó, nesta rede ligada ao Wikidata, tendo ali aquele nó, Paulo Portas, uh, a gente percebe que aquele Paulo Portas é uma pessoa que foi, foi parte do CDS, que se estudou não sei em que cidade, que teve estes cargos, um, etc. Isto tudo para estas personalidades. E com isto, a dar mais semântica às personalidades, consegue-se depois fazer perguntas mais interessantes a esta rede. Por exemplo, quais são as acusações que Passos Coelho fez a José Sócrates? Ou quem é que dentro do PS se opôs ou se apoiou a José Sócrates? Ou que personalidades do PSD foram apoiadas por Ação São, são ou, ou internamente, mesmo, de cada partido. Portanto, todos os políticos do, do Bloco de Esquerda que se opuseram a alguém também do Bloco de Esquerda. Uh, portanto, essencialmente, qualquer tipo de interrogação que envolve uma figura política ou um partido político, poderia -se, pode, pode ser usado para fazer uma pergunta ao, ao, ao político. Portanto, eu vou uh, fazer uma breve uh, viagem sobre, uma viagem curta, mas sobre, sobre os, os desafios técnicos e como é que eu fui como é que fui montando todo, uh, todo este projeto. Uh, portanto, isto é o sumário da minha, minha apresentação. É, é um bocadinho técnica, vou tentar não aprofundar muito. Uh, mas estejam à vontade para fazer perguntas, ao final eu posso responder a, a, a qualquer pergunta. Portanto, eu comecei por construir uma base de conhecimento, uh, comecei por ir à, à Wikidata e fiz uma série de interrogações, de queries, um, onde tirei todas as personalidades afiliadas com algum partido político português. Depois tirei personalidades portuguesas relevantes com base no cargos que elas têm, como juízes, economistas, banqueiros, presidentes de câmara depois de todas as personalidades que tiveram pelo menos um cargo público português. E, por último, adicionei umas quantas personalidades que eram relevantes, mas que não as consegui apanhar com os queries que, que tive. Uh, para quem não está muito dentro disto, a Wikidata pode ser vista como uma espécie de Wikipedia, uh, mas que os computadores podem ler. Portanto, tem uma, tem uma interface em que a gente pode usar uma linguagem de programação e faz questões e tem respostas de volta à Wikidata. Uh, e a informação que lá está é muito, é muito igual à informação que está no, na no, no Wikipédia, uma complementação se à outra. Além das personalidades, eu também tirei o partido político associado, associado a cada uma delas. E depois eu utilizei esta informação, todos os nomes. Portanto, ali no exemplo temos o José Gerardo, uh, que muitas vezes aparece nas notícias também como João Gerardo, mas se calhar nos, nos arquivos de tribunal na, na, na, onde ele está envolvido, se calhar aparece o José Manuel Rodrigues Gerardo. Portanto, o interessante também seria ter todas, além de ter informação da personalidade, como os partidos políticos, seria também ter nomes alternativos com quais elas são referenciadas. De seguida, tendo esta base de personalidades políticas, eu usei os nomes delas e fiz várias queries à API do arquivo PT. Eu selecionei 45 domínios e fiz um query para cada um deles entre para um período temporal entre 96 e 2019. Os domínios foram desde jornais online até os até websites de estações de rádio ou de televisão, portais de agregadores de conteúdo, pelo que fui -me lembrando. E fiz o query do nome de personalidade para cada um desses domínios para aquele período temporal. Portanto, isto deu cerca de 63 mil queries. Eu deixei isto a correr durante assim quase dois dias, com, com tempos de espera entre cada query para não mandar a infraestrutura do arquivo abaixo e fui guardando de volta uh, o texto do título da notícia, a data da recolha e um URL, um URL para o arquivo. Depois, adicionalmente, como só tinha dados até 96, escrevi um bocadinho mais atrás no tempo e fui buscar coleções, fui buscar uh, artigos do público publicados entre 94 e 95, antes de estar online, que são disponibilizados pela biblioteca É a coleção-chave. E ainda, adicionalmente, eu tinha alguma informação que tinha recolhido do público PT, diretamente, Uh, que também adicionei a esta, esta coleção de documentos para processar. Fiquei com um total de 13.7 milhões de títulos. Uh, e o que fiz a seguir foi fazer uma limpeza a estes dados todos. Portanto, eu removi duplicados. Há muitos títulos de notícias que eram duplicados, eu simplesmente fiquei só com um título único. Removi também títulos com menos de quatro palavras e tentei, através de palavras-chave, remover títulos de notícias que estão relacionados com, com outros tópicos ou temas como futebol, desporto, cinema, artes, isto usando palavras que aparecem no URL ou no próprio título da notícia. Mas, portanto, eu passei de 13.7 para 1.37 milhões de notícias, portanto, apenas cerca de 10% dos dados recolhidos depois foram usados. Eu mais à frente posso tentar explicar porque é que houve tantos títulos que foram descartados. Mas avançando... Depois de ter estes dados, o que eu quis foi começar a fazer uma anotação dos dados para eu poder treinar os, os classificadores que iam fazer a extração uh, das relações dos títulos. Portanto, dado um título, passo-escolho e acusa Sócrates de só pensar em culpar o PSD. A primeira coisa a fazer é identificar as entidades mencionadas. Eu identifiquei as duas uh, e, a seguir, faço a ligação delas com o URL ou com o identificador, na Wikidata. Portanto, passo-escolho, tem aquele identificador e Sócrates tem aquele Uh, se vocês forem àqueles URLs, veem que aparece imensa informação sobre o passos Coelho e também outra informação sobre o, passos, sobre o Sócrates. Uh, o que faltava depois a notar era o tipo de relação que estava neste, neste título. Portanto, eu defini cinco tipos de relações, embora a semântica só -se, apoia ou nenhuma delas, há também a ter em conta a direção da relação. Quem, há duas figuras, qual delas é que a, tu usa a qual. Uh, portanto, cada uma das relações também se desdobra em duas, portanto, a entidade 1 opõe-se à entidade 2, ou a 2 opõe-se a 1. Neste caso, a entidade 1 opõe-se à entidade 2, passo de está a o Sócrates. Eu repeti este processo para cerca de 2.700 notícias, títulos de notícias. Não fiz isto tudo num dia, nem numa hora, nem numa semana, fui fazendo aos bocados, ou serão um bocadinho, para ir anotando, e fiquei com este, com este conjunto de dados, de notícias. A seguir... Eu posso começar a usar estes dados que estão anotados para treinar os tais classificadores. Uh, há só mais alguns exemplos de, de notícias, portanto. Um, alguns exemplos do que é uma notícia com uma relação também na outra direção. Passo Escolho é acusado de imitaridade política por Santos Silva. Ou uma, uma relação que eu classifiquei como outra, por exemplo. Rui Tavares e Nadrago, eleitos nas primárias do livro. Há de facto aqui duas personalidades políticas, estão as duas na Wikidata mas nada, aqui na notícia diz que eles se opõem ao que há um suporte entre eles os dois. Uh, embora, pronto, complicando isto, devia-se pensar se estão os dois nas primárias de um partido, a partida põe-se um outro, mas o sistema é simples e ainda não vai, não vai assim tão longe. Mas então, com este conjunto de dados, eu tive que treinar ou afinar, portanto, quatro módulos deste sistema. Um que identifica as pessoas, as personalidades políticas, depois delas de estar identificadas, faço a ligação com o Wikidata, de seguida detecto o tipo de relação que está no título e também a seguir um quarto classificador, a direção da relação. Portanto, para fazer o NER, eu usei o Spacey e vem já com o um modelo treinado para reconhecer pessoas. Eu apenas a esse modelo, adicionei um segundo modelo baseado em padrões, que são. Os padrões são baseados nas palavras que fazem parte do nome das possibilidades políticas. Uh, sem ser assim muito técnico, os números que estão ali em baixo são só uma medida da performance de é um dos classificadores. Uh, tem um número que se olha logo muito, 94 da DF1. É bom, uh, mas pronto, não vale a pena aprofundar muito, só para desmistificar como é que foi, como é que foi feito esta parte do processo. Uh, de seguida, eu tive também com este dataset que já tinha as entidades ligadas com o Wikidata, fiz um segundo módulo que gera, que, que tenta ligar, tenta encontrar o, o identificador na Wikidata para cada uma destas uh, personalidades. E portanto faz um uso de matching dos nomes que estão na notícia com os nomes com que elas estão representadas na, na, na Wikidata. Uh, um problema que acontece com isto é quando o nome pelo qual a pessoa expressa no título não é suficiente para desambiguar. Um exemplo de simples, vamos imaginar que o título só refere Soares. Uh, e procurando por todos os políticos portugueses no Wikipedia, podemos imaginar há pelo menos dois que vêm logo, o Mário Soares ou o filho dele, o João Soares. Uh, portanto, nestes casos o que eu fiz foi tentar ir um bocadinho mais além e além de estar só uh, no título da notícia, como tenho o URL para o texto, tiro o texto todo da notícia e tento fazer uma expansão dos nomes. Portanto, eu vou ver todos os nomes Faço uma identificação novamente dos nomes, mas agora no texto da notícia e vejo aqueles que têm um nome em comum com o nome do título. Portanto, voltando a um exemplo anterior, se está um Soares que está no título, eu esperaria, e se refere aos que eu tinha mencionado antes, eu esperaria encontrar no, título, no texto da notícia uh, ou Mário Soares ou Osmos Soares. Mas pronto, foi mais uma técnica para tentar uh, ligar mais nomes com a, com a Wikidata. Seguir, seguida, o terceiro classificador era para detectar a relação. Eu tentei aqui usar uma rede neuronal, os resultados não são muito, muito, não são, não são muito bons, mas também não são maus, Dá para pôr um sistema a funcionar, e que era necessário na altura. Mas o que eu percebi é que há alguns desafios neste tipo de classificação, neste problema de machine learning. É preciso, é preciso o classificador perceber um bocadinho... É preciso dar-lhe dar pistas sobre o que é que é ironia ou o que é que são expressões idiomáticas. Ou se calhar para algumas que são difíceis é preciso mesmo ir ao contexto da notícia. Eu vou-vos só dar alguns exemplos de coisas que para nós como humanos lemos e percebemos o que é que está ali, mas para um classificador de machine learning que talvez seja um bocado mais difícil. Por exemplo, José Lél diz que no garaleito quer abifar uns tachos. Ou, portanto, abifar uns tachos nós temos, nós temos que de alguma maneira dar estas expressões idiomáticas têm que estar que parte da memória e do classificador, ele tem que tentar perceber, ou oh, não dá a cara com a careta, ou oh, António Borges é o grilo falante, ou oh, oh, Loussaint acusa Passos de ser o cangalheiro da melhor maternidade do país. Portanto, estes foram, um, só para explicar, estes foram alguns desafios que eu, que eu encontrei, percebi que eram complicados, uh, mas optei por avançar com o projeto, para chegar, um, a, um, a, um, pronto, para chegar a um produto final, uma coisa que pudesse estar a funcionar, mas, mas tomei nota que há estes tipos de, de desafios ainda para, para tratar. Portanto, só para demonstrar que o problema não é assim, não é muito simples. Há um desafio interessante aqui também para resolver. E, portanto, o classificador, este era o classificador que peta a relação que está no título. Há um segundo classificador que peta só a direção. Uh, isto só tem que dizer se dada duas entidades, duas personalidades uh, políticas no título da notícia, e se a relação classificada não foi outra, qual é, a dire qual é a direção da relação? É da primeira para a segunda ou da segunda para a primeira? Eu aqui optei por ter uma estratégia simples. Se formos ver aqui atrás uh, os dados anotados, nós vemos que uh, temos aqui na, na parte de cima do, da tabela, temos relação, temos entidade 1 para a entidade 2 e, e entidade 2 para a entidade 1. E vemos que a grande maioria dos dados anotados vão da identidade 1 para a entidade 2. Apenas 129 uh, desde... De, é que são da entidade 2 para a entidade 1. Um. Então a minha ideia aqui foi, bom, eu vou, eu vou apenas tentar escrever algumas regras para identificar este tipo de relação que ocorre pouco, entidade 2 para a entidade 1. Um. E sempre que nenhuma das regras consegue ser aplicada, eu por omissão digo que a relação é da entidade 1 um para a entidade 2. E pronto, foi, foi exatamente isso que eu fiz e consegui, diria, conseguir resultados bons. Uh, as regras são... são são construídas com informação morfológica e sintática, que eu tiro também com o Space, e anda muito à volta de detecção das, da, da voz passiva, ou padrões envolvendo verbos e substantivos, e a posição em relação à entidade 1 um, uh, no título da notícia. Uh, e pronto. Agora, voltando outra vez atrás, isto, eu tive os dados anotados, consegui treinar ou afinar ajustar estes quatro módulos tenho os dados que vêm do arquivo PP e eles vão passar de forma sequencial a cada um destes módulos. Uh, vamos ver alguns exemplos, portanto, temos a tal notícia, já tinha mostrado antes. passo-escolha, coisas Sócrates só pensar em culpar o PST, passo-escolha Sócrates, são os dois identificados com pessoas, conseguem ser ligados ao Wikidata, a relação é detectada, a direção também, classifica-se como entidade 1 ou com essa entidade 2. Um segundo exemplo, também muito semelhante, ali conseguimos ver a presença da voz Passiva, passo escolha é acusado por, e no mais tem salido os adjetivos, de imaturidade política, portanto, entidade 2 opõe-se entidade 1. Um. Outros casos de títulos que eu optei por descartar são, por exemplo, Fernanda Câncio sobre Sócrates, mentiu, mentiu e tornou a mentir. Portanto, nós conseguimos identificar Fernanda Câncio e Sócrates como, como palavras que representam uma personalidade ou uma figura importante mas só uma delas é que está no Wikidata, a página da Fernanda Câncio, se calhar agora está, mas na altura não, não, não estava, não existia. Como não consigo? Esta é logo descartada. Outro exemplo, que foram notícias relacionadas com o desporto que acabaram no dataset de notícias a processar, já, já, já vou tentar explicar mais à frente porque uh, tem o mesmo problema, há dois nomes que são detetados, mas eles não se encontram eles estão na Wikidata, mas não estão, no, não estão no subconjunto da Wikidata que eu estou a usar, que apenas tem personalidades políticas, aquelas que caíram nos queries que eu fiz no início da apresentação. Estas duas são, são jogadores de futebol, portanto, não estão naquele, naquele, naquele universo de, de figuras que eu defini, portanto, a notícia é também descartada. E, portanto, eu apliquei este pipeline a, a aquele 1.3 milhões de notícias e, ao final, houve muitas, muitas que foram descartadas, outras foram classificadas e fiquei com estas notícias todas distribuídas ao longo de, de vários anos, portanto, 94 desde 2019, se bem que há de 3 anos, quatro não há nenhumas, ou muito, muito poucas, uh, com um total de 589 personalidades, 86 partidos políticos e tem 7.140 notícias que estão analisadas. Pronto, é fácil logo ver por este gráfico que é mais, são mais relações da oposição de apoio, que é... é, é é expectável, não é? Quando se abre um dossiê de notícias de algum jornal, vê-se mais é, é, é, é ataques uns políticos para um para os outros. Um, e pronto, e depois com isto, tendo este grafo de relações uh, numa base de dados semântica, comecei depois por construir a, a, a parte gráfica, portanto, podemos... Uh, eu já faço uma demonstração, mas temos para cada, para cada personalidade temos uma página em que se mostra a fotografia ou partido, que cargos é que a pessoa teve, onde é que estudou, qual é a profissão, isto vem tudo da Wikidata. E depois um gráfico da frequência das notícias onde esta personalidade ocorre, o tipo de relação, isto tudo ao longo dos anos. E depois também um top das relações, quem são as personalidades em que esta pessoa, em que esta figura só põe mais, quem é que apoia, quem é, é, é apoiado mais por quem, quem são as personalidades. Portanto, temos ali o top das, da, da rede desta personalidade. E no final temos também uma lista de todas as notícias onde esta personalidade ocorre, portanto, e com os links para o dataset ou da linguateca, ou do arquivo, ou diretamente para o público, vou mas que eu tirei diretamente do público. Pode-se, além disto, eu já faço a demo a seguir, pode-se também fazer um, um query, uh, queries, portanto, aquilo que vimos o primeiro é só a página de uma personalidade individual, mas depois podemos fazer uma, uma interrogação ao site, pedindo todas as notícias em que a solução Cristas só o põe António Costa. Uma interface dá a tabela e dá também um gráfico mostrando a ocorrência dessas notícias uh, num período de tempo. Há outro query, que eu, eu, eu acho que este é um dos mais interessantes, que é, portanto, é, é essencialmente com dois ou três cliques, consegue-se ver todas as interações, as interações de acusação entre o Francisco Lossain e algum político do PS. Isto para os períodos de anos definidos. E temos depois, além uh, da frequência das notícias pelos anos, temos também a tabela com os links para as notícias, e temos depois uma espécie de, de um heat map que se mostra o ano, onde é que são as pessoas, por cada personalidade com quem é mais ocorre. Portanto, pode-se ver aqui que entre 2006 e 2011, o Loçan envolvia-se em muitas turras com, com, com o Sócrates, e é verdade, lembro-me algumas destas. Este, portanto, foi um, é, um, é um, também um dos queries mais interessantes para fazer. Há outros que envolve só dois partidos, portanto, é dar-me todas as notícias em que alguém do PSD se opõe a alguém do PS. E da mesma forma que se faz, pode-se fazer entre qualquer dois partidos, o que quer é dizer é que pode-se fazer também, pode-se pôr o mesmo partido no query. portanto, quem é que dentro do Partido Socialista se opõe a alguém é dentro do Partido Socialista. Isto é a interface gráfica, com, onde, onde se pode escolher personalidades ou partidos e fazer as interrogações, tem outro modelo de exploração, que é, um, que é um gráfico visual, portanto, aqui só se explora a rede, não é? Pode-se definir qual é o número mínimo de notícias uh, necessário para haver uma ligação entre, entre dois nós neste gráfico, portanto, as personalidades, e qual é o tipo de relação que queremos ver e o período temporal. E depois, portanto, vamos, vamos, vamos explorando a rede. Neste caso, só se dá a haver relações de, uh, de apoio entre personalidades, que tem que ocorrer em menos, pelo menos em nove notícias, entre 2000 e 2019, Uh, e isto é uma rede de, de, de oposição. Portanto, aqui consegue-se, mais agora para a teoria de grafos e, e, e, e clustering em grafos, consegue-se depois talvez fazer alguns trabalhos interessantes de detectar comunidades mais próximas ou como estas comunidades variam ao longo do tempo. Uh, pronto, foi uma coisa que me saltou, saltou logo quando eu me escolhi a peixe isto, isto a fazer, mas pronto, fica, fica também a ideia para quem estiver interessado e quiser explorar. Uh, e em relação, deixo, deixo só aqui só algumas hum, algumas coisas, algumas, alguns desafios que me surgiram do, durante, durante o projeto, portanto, como já havia, como já tinha referido, algumas relações são muito difíceis de classificar, portanto, mesmo para nós, não é? Que a vaca arrasa a política da austeridade para a escolha, mas acaba a elogiá-lo. Isto é da oposição ou é, de, ou é de apoio, não é? Ou é as duas, ou não é nenhuma? Não, fiquem abertos. Fernando Grão e António Costa trocam acusações sobre obras no Hospital de São João. Portanto, acho que daqui podia-se definir uma que é a acusação mútua, não é? Tanto um como o outro, estão estão ou, a acusar. Pois há outros títulos que às vezes também são muito ambíguos. Né? Este é um título, já não sei de que jornal era, mas dizia Sócrates desmente Alegre, Alegre desmente Sócrates. Portanto, isto, isto é daquelas coisas que o classificador tem, tem -se que ter perder mesmo muito tempo a afinar e a treinar e a brincar com o classificador, para e, e, mas menos de chegar lá, tem que se pôr duas ou três pessoas a anotar os dados e chegar a uma conclusão que é que realmente, qual é a relação que aqui está. Uh, outras coisas, portanto, as datas que eu, que eu usei no Político foram, foram as datas de recolha, não são as datas de publicação da notícia, que muitas vezes não coincidem, como podem ver neste exemplo, Los Santos e Críticas de Joana Amaral Dias, portanto, isto foi publicado a 6 de setembro de 2009, segundo o site, né, o JTN ou DN, não sei onde é que vem, mas o arquivo tem isto, tem uma recolha feita desta notícia a 22 de janeiro de 2019. Portanto, isto era uma coisa talvez a melhorar, era além de tirar o título, tentar, também tentar tirar da página arquivada a data de publicação. Mas pronto, isto já, é, já envolve muito mais trabalho. Um, outras coisas, é, por exemplo, o título desta página é Expresso barra João Cravinho. Isto é, é a página, é o dossiê do João Cravinho no Expresso, portanto isto não tem, não tem relação, não tem nada, não o título não. É daqueles títulos que têm menos de quatro palavras, já tem quatro palavras, foi descartada. Um, isto é outras, como por exemplo, como é que esta do Severovic entra nos convocados do Benfica portanto, eu fiz um o arquivo para me dar um, os nomes, e ainda acho que esta bateu no nome do Pan, que é o André Silva, mas curiosamente André Silva há de ser também um jogador de futebol, e aparece nesta lista de link de notícias para um, na página arquivada que tem esta notícia. Portanto, esta é uma das razões pela qual aquela é apareceu lá no meio dos dados para processar. Portanto, é mais... é conseguir tirar, cons, conseguir tirar as notícias do arquivo, tirar o, o HTML todo e fazer uma limpeza mais, mais customizada dos dados, se consoante o tipo de jornal que é. Mas pronto, é mais, mais algum trabalho. O mesmo, pronto, o mesmo caso de seguida, a Abel Batista, mas só aparece no link de notícias ao lado. Uh, e, pronto, algum trabalho, algum trabalho futuro seria interessante perceber. Portanto, a gente consegue ver aqui que é quase uma rede de apoio. Agora, mudando outra vez para o, o grafo, nós conseguimos ver, portanto, temos uma rede aqui em cima que tem o Sócrates, o Soares, o Costa, o Centeno, o Pedro Marques. Portanto, isto é, dá quase a ideia que é tudo pessoal do PS a apoiarem-se uns aos outros. E depois vê-se aqui uh, alguma malta ligada mais ao PST, que também parece que só se apoiam uns aos outros. Portanto, seria interessante perceber quem é que entra e quem é que sai nestas redes de apoio, de apoio mútuo ao longo, ao longo dos tempos. Mas, mas é preciso também carregar mais dados no, no site, limpar, melhorar um pouquinho os classificadores, mas depois uma, um trabalho futuro seria, seria explorar estas comunidades. Uh, e é isto, o site está disponível, uh, está disponível online. Eu tenho também, criei uma página no LinkedIn para o site onde às vezes quando encontro queries gires, Oh, faço-lá faço partilhas, agora com as eleições fui fazendo, fui fazendo links para ir diretamente aos queries envolvendo, envolvendo os, os principais candidatos de cada, de cada partido político às eleições, fui partilhando também no LinkedIn e alguns eventos com dar apresentações sobre isso, quem quiser interessado pode seguir. Um, e é tudo, foi a minha apresentação.